E aí, e aí, pessoal? Eu sou o Norberto Caramba. e esse é mais um elefante literário e a gente veio trazer aqui algumas dicas para aquelas pessoas que estão iniciando na leitura. <música> A primeira dica que a gente vai trazer é, se você não tem o costume de ler ainda, leia quando você tiver vontade. Não se sinta pressionado pelas pessoas, dizerem que você tem que ler alguma coisa porque é muito bom, porque isso, porque aquilo. Porque quem vai saber é você se você tá naquele tempo pra ler. Porque se você pegar aquele livro sem estar tá com vontade, aí já viu. Aí que você não vai gostar. De jeito nenhum. Se não você já começou, começou o livro, certo? Acha que quer manter? Uma boa dica é o quê? Você estabelecer metas. Sempre pensando que sem pressão você cria ali um momento diário de leitura. Meia horinha, morinha. Então, quando você cria essa frequência, isso ajuda, né? Na, na fluidez da coisa. Mas, lógico que. A primeira dica ela é primordial, porque se você não tiver vontade de você se forçar a ler, ler a não é certo. Uma outra dica é procurar o gênero que lhe agrade. Você é uma pessoa que tem afinidade por filmes policiais, ou filmes de terror, ou alguma coisa mais voltada para o romance, então você procura gêneros voltados para esses temas, porque vai ser muito mais fácil de você sentir empatia com os personagens, de você se conectar com a história, e a leitura vai se tornar mais fluida se você começar por esses gêneros, pelos quais você já tem Interesse prévio. Conhecendo esses gêneros, você vai conhecendo as narrativas diferentes que existem, e aí aos poucos, acredito eu, você vai abrindo um pouco a sua cabeça e você vai dando chance a outros gêneros, e aí aos poucos o seu gosto pela leitura vai se diversificando e vai aumentando consequentemente. Que maravilha. E relacionado a esse ponto anterior, tem a questão da sinopse. Além do gênero e do que lhe agrada, você vai procurar alguma coisa que você se interesse pela história. Por exemplo, ah, não sei quem tava, ah, não sei nem dizer, eu não sei nem um exemplo aqui. <risos> você vai pegar um livro, vai ler aqui atrás E se você gostar do que tá dizendo aqui Ou do que tá dizendo aqui, ó Na orelha interna do livro Aí você vai ver Ah, esse livro talvez seja pra mim Vou pegar esse livro pra ler Vai ser tudo muito mais fácil se você se conectar com a história A partir de uma premissa que foi dada anteriormente Um ponto que sempre preocupa as pessoas é o quê? A grossura do livro Já olha aquele tamanhão Que é um malhaço já não quer ler. Isso é muito importante. Então a gente indica para a pessoa que está começando: começa com os livros mais fininhos, mais leves. E aos poucos a pessoa vai aumentando e vai gostando mais. Vai ter livro que vai ser tão bom que você nem vai sentir que ele tem, sei lá, 500 páginas também é importante você trocar comentários sobre o livro que você está lendo ou sobre o livro que você quer ler com outras pessoas, vá atrás de outras opiniões, se acompanhe com pessoas que já leram ou que gostam de ler a internet é um bom lugar para você ir atrás disso com os canais literários, que hoje em dia ó, tem muito canal onde você pode procurar opiniões legais de pessoas que você gosta, de pessoas que você sinta essa proximidade, tem blogs tem comunidades, tem grupos, tem fóruns, tem muito canto bacana onde você pode buscar informações sobre os livros que você Gosta. Além disso, quem não tem esse contato, né, online, pode ir em livrarias. Às vezes os vendedores dão dicas muito legais, com base no que você já conhece, com base na sua opinião, com base no que você dá ele de informação, né, para indicar um livro. É, é muito importante criar essa discussão justamente para você descobrir livros novos e para você ter outras visões, né, de livros que você já leu. Então é é bom porque vai aumentando todo esse like maravilhoso, uhum. né, que é a literatura. Além do que, você quer um livro e não sabe se ele é muito bom, você vai o quê? Vai ver outras pessoas falando, né? Faz um balanço das opiniões e vê se realmente vai valer a pena ler aquele livro ou não isso. Essas foram algumas dicas básicas que a gente resolveu trazer aqui Pra quem tá iniciando na leitura, pra quem quer ler e não sabe como começar, por onde começar, né? Ficar meio perdido nesse assunto Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais Porque tá rolando muita coisa aqui agora em agosto, já que a gente tá em VEDA e tem vídeo todos os dias Valeu! Valeu! Começa? A gente já vai de cara, né? é. Hum. não como é? É. Não, começa você já que você botou isso. Tá. Ah. Que aí você explica melhor. Tá. Ah.